Vocês estão vendo isso aqui? Oh, que cremosidade! Que maravilha! Isso daqui é um cream cheese que eu acabei de fazer e se você quiser saber como faz também, vem comigo que eu vou te ensinar. E da série super dicas para você economizar dinheiro e comer mais saudável em casa, eu trago para vocês hoje, cream cheese. Mas, aí, tá, que série é essa que você está falando? Ah, tá na minha cabeça, mas se vocês prestarem atenção, eu já ensinei a fazer sazón, eu já ensinei a fazer tomate seco, eu já ensinei a você a fazer várias marmitinhas saudáveis para você levar para o trabalho. Você ainda não viu esses vídeos? Vai lá, a gente tem um monte de vídeo legal para vocês e hoje eu trago para vocês, como fazer creme cheese em casa. Mas tá esse creme cheese fica bom, mesmo, fica. Inclusive, dá pra fazer qualquer receita que vá creme cheese com ele. Por exemplo, uma deliciosa cheesecake. Se você quiser, dá pra fazer cheesecake com esse creme cheese. Se você tá gostando desse vídeo, lembra de deixar seu joinha. E ainda não é inscrito? Por que você ainda não se inscreveu, gente? Tá aqui, fácil, o botão inscrever-se. Aproveita e quando você se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar uma receita deliciosa. Agora, vamos para a receita de verdade aqui. Eu tenho aqui na minha panela um litro de leite. Aqui eu tenho sal e aqui eu tenho 5 colheres de sopa de vinagre ou pode ser suco de limão também. É tudo o que você vai precisar. Para fazer essa é bem simples. O que é que a gente vai fazer? A gente vai talhar esse leite com o vinagre ou suco de limão como se fosse fazer algum outro tipo de queijo que vocês já viram e depois a gente vai bater esse queijo até ele ficar bem cremoso formando o nosso cream cheese eu já liguei meu fogo para ferver o leite, mas a gente não vai deixar ele ferver. A gente vai deixar ele chegar naquele ponto e que começa a surgir várias bolinhas na borda da panela. E quando chegar nesse ponto, a gente começa a colocar o vinagre. E eu mostro pra vocês. Agora que nosso leite chegou no ponto, eu desliguei aqui meu fogo, tá gente? Eu vou pegar o vinagre e eu vou começar a despejar enquanto eu mexo o leite, até ele talhar. <música> vocês viram, o vinagre ou o suco de limão, vocês não necessariamente precisam colocar todo não, vocês vão colocando até o leite talhar. depois que o leite talhou, não tem necessidade de colocar mais. Aqui agora eu vou pegar esse leite, esse talho que formou, só para uma telhazinha aqui. Eu tenho aqui uma paneirinha, um embaixo, eu vou jogar tudo aqui, o líquido vai sair, esse soro vai sair e a parte de cima a gente vai deixar aqui na peneira por 15 minutos sem mexer, sem fazer nada, só paradinho para depois a gente continuar. Depois de 15 minutinhos chorando, é assim que nosso creme cheese. Só uma coisa, gente, não pode deixar muito mais do que 15 minutos, não. Porque se sorar muito, vai virar uma ricota. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique cremoso. Então, eu vou tirar aqui, colocar no liquidificador e a gente vai bater. Se você tiver um processador, pode ser também. Eu vou botar só um pouquinho de sal para temperar e bater. pra vocês tentarem ver de pertinho. Ele fica bem, bem consistente. E esse é o resultado final do nosso creme cheese. Gente, algumas coisas importantes que eu tenho pra falar pra você. Enquanto eu vou botando aqui no potinho. Primeiro, é, não pode usar leite desnatado. Tem que ser leite integral. leite desnatado se deixa pra outro dia para pra outra coisa. Aqui a gente precisa da gordura do leite pra essa receita dar certo. Na verdade, assim, com leite desnatado vai dar? Dá, mas assim, ele vai render muito pouco. Então não vai valer a pena. O ideal mesmo é o leite integral, quanto mais que você leite, tipo, se for um leite de fazenda, melhor ainda, mas assim, aquele de caixinha integral já é ideal. Segunda coisa, se na hora de bater vocês verem que ele tá muito consistente, que não tá, tipo, não tá conseguindo bater direito, seja no liquidificador, seja no processador, vocês vão bem de pouquinho, pouquinho mesmo. Por meia colher de sopa, de meia colher de sopa, colocando do soro que fica lá, que às vezes, tipo, o soro escorreu muito, até você ver que ele bateu, começou a bater, já tá indo, você para de botar. E terceira coisa, bata até ele ficar cremoso como o creme cheese que você compra no supermercado. Você vê que ele fica bem, bem lisinho. E é isso. Eu vou terminar de tirar meu creminho daqui e mostro pra vocês. E esse é o resultado final do nosso creme. Vocês verem que ele fica bem consistente. Bem maravilhoso. E é isso. De um litro de leite, isso que a gente usou, ele rendeu 195 gramas. Quase 200 gramas de... Então vocês veem que rende bastante, isso é bem mais barato que comprar creme cheese que o supermercado. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma receita que leve creme cheese, qualquer receita ou mesmo para passar naquela torradinha de manhã cedo fica uma delícia. Essa foi nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!